Hoje vou trazer mais uma experiência pessoal e é, falar de que potência somos nós, né? E tem a ver muito com o nosso corpo, nosso corpo físico, né? Nós estamos num momento onde nós estamos nos encontrando é, com questões muito subjetivas, emocionais... Passeando pelas questões além, né? Nossa, nossa abertura espiritual, nossas conexões maiores. E muitas vezes, quando a gente chega nesse momento, a gente meio que... O corpo fica um pouquinho de lado. Pode acontecer, né? Aconteceu comigo. E, na verdade, isso... Enfim, comigo aconteceu de uma forma diferente. Eu... Enfim... Já eu desde, desde nova tinha uma conexão é, com o meu corpo físico no sentido de fazer muita atividade física, gostar muito e, e ser bastante até fominha e essa, essa parte era muito intensa, eu me dedicava muito além do do dia a dia, né, então ficava muito objetivo, muito na prática. Eu dou conta da vida, da correria, não sei o que, faço trabalho, estudo, faço isso, faço aquilo, não sei o que, e dou um gás muito forte no que eu gostava, sempre gostei muito, que foi a atividade física. Mas sem uma conexão exatamente de uma percepção, por é, mais profunda com o corpo, na verdade era o meu corpo era um. era quem fazia aquilo que eu demandava, fazia muito bem, obrigada, mandava ver. <risos> e tudo ótimo. Enfim, de uns anos pra cá, eu, enfim, entrei em contato com algumas questões né, do corpo físico, enfim, eu fui resolvendo. E depois que comecei a. a aprofundar nessa nessa outra parte, né, dessas outras conexões, era como se eu me interessasse mais por essa parte e deixasse o corpo de lado. Óbvio, mistura mistura tudo, né, no momento da nossa vida e cada um vai ser assim ou não, isso é uma história pessoal minha, não tem nada a ver com uma história de uma outra pessoa, de enfim... Eu não, não, não teria ter sido assim, não precisava ter sido assim, dessa forma, né? Mas a gente acaba tendo outras, outras formas de ver as coisas. Teve aí o um momento né, desse, de, de pandemia e essas coisas que vieram. Então, a gente vai aproveitando o fluxo de uma coisa e usando talvez até como desculpa para deixar outra, né? E... Com essa conexão profunda que eu fui entrando, que eu fui entrando em contato para cuidar dessas outras partes e fui deixando de lado a parte do físico, tanto que aumentei muito de peso, foi, enfim, vários processos que também hoje eu entendo a importância né, de para você chegar, às vezes você precisa chegar num lugar... Definitivamente não é aquilo que você gostaria, mas você vai se deixando levar e depois entende até, vai, vai buscar por que, que você se deixou levar, enfim. A questão é que quando é, a gente começa a entrar nesse lugar mais profundo que são as conexões emocionais, as questões que você vai olhar, por que daquela dor, da, por que daquele sofrimento, por que re, daquelas relações pessoais, daqueles relacionamentos pessoais que você tem com as pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua família, enfim, de todos os tipos, e você vai se dando conta, a gente vai aprendendo, né, que o nosso corpo tá falando coisas pra gente e que a gente nunca ouviu Nunca quis ouvir, ou não, nem sabia o que, que era, não aprendeu, na verdade, né? A gente aprendeu a ser desconectado. É, pa, são partes que executam, né? Essa parte executa bem, essa parte mais ou menos, o todo é bom, mas aqui ali não sei o quê. E a gente é, sempre agiu atuando de forma desmembrada. É, quando a gente começa a conectar, essas outras partes vem umas clarezas sobre isso e às vezes é bem difícil encarar, né? Eu como profissional que já na minha formação sempre passou por aí da coisa da homeopatia, da depois da acupuntura, processos energéticos, trabalhos energéticos, uh, eu sabia claramente e ajudei continuo ajudando muitas pessoas é, com essas questões, né, de conexão até mesmo do corpo, com as outras questões físicas, emocionais, e, e me foi, inclusive, é, mais recentemente, depois que eu fiquei, que eu me mudei, mudei de país e fiquei atendendo basicamente online, é, me foi aí Mesmo sabendo das coisas que eu já sabia, que eu me conectava, me foi uma grata surpresa ver que é, muitas pessoas que chegavam com dores físicas, a gente eu não, não colocava a mão, não colocava agulha, não fazia massagem, não, né? é, não, não tocava a pessoa. Não estou com ela pessoalmente. Eu atendo pessoas no Brasil, pessoas fora, em outros lugares, em outros países, até mesmo aqui em Portugal, mas online, e foi muito gratificante assim, ter a clareza de que é, os atendimentos contribuem para o alívio e até mesmo para a solução de algumas questões físicas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é um todo, né? Só que a gente vai aprendendo conforme a gente vai avançando. Porque mesmo você sabendo cognitivamente aquilo, aquela informação, você lê, você sabe, você... Entende, você atua ali. Chega uma hora que aquilo vai se aprofundar num lugar muito lá dentro que você nem conhece. E aí, ela passa a ser algo que toca em você, mas de uma forma muito profunda. O que eu quero... Eu quero dizer com isso, né? Eu vou dar um exemplo uh, pessoal, né? Pra ficar, pra ficar mais... Agora, que a gente dá exemplo, as coisas ficam... É, abrem, assim, as ideias. E a gente lembra de um exemplo. Nossa, aquilo aí a gente... Não usa exatamente o exemplo, mas aquele exemplo ilustra situações que podem vir e que pode trazer conexão e clareza pra gente, né? Então, uh, um exemplo... Eu estava acessando questões pessoais minhas, questões de onde está isso aqui, onde está, onde é, por que, que eu estou me incomodando ainda com isso, é, essas questões emocionais, né? questões de, de se relacionar com as pessoas e alguma coisa ainda te incomoda e você já está... Cara de saber que, né? Eu não vou, me, não é para me incomodar com isso. Isso não é meu. Mas até aí, a gente entende e fica ali na mente <risos> trabalhando na mente. Não, olha só, não vou fazer isso. Isso aqui não é meu. Deixa o outro resolver. Mas você não sente isso, né? A gente vai trabalhando o sentir, o sentir trabalhando. E tem infinitas formas de fazer isso. Desde a, a clássica terapia maravilhosa, que a gente é, tem alguém que nos ajuda ali é, e vai nos trazendo elementos para nós resgatarmos esse, essas questões, aprofundarmos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, aí, e liberando e, e, e trazendo clareza para isso. Desde as questões, os trabalhos, as terapias energéticas que a gente faz, sempre trazendo a consciência, porque... É, como eu já falei aqui mais de uma vez é, a consciência está presente né? a gente está consciente aquilo abre de alguma forma aquela, aquela técnica energética seja lá uh, acho que o trabalho, por exemplo seja o reiki seja a leitura de, do campo vibracional que está de muita clareza e aquela clareza desperta algo ali que muitas coisas né, vem à tona e, e, e se move, né a terapia com cristais, o método cardinal que a gente mexe e trabalha essas questões de relacionamentos, de relações, em relação conosco mesmo, tem tantas coisas, a própria mesa arturiana que é algo né, que pode dar ah, mas isso é muito simplesmente energético, mas trabalha realmente, traz a consciência, então tudo isso para mim, as ferramentas energéticas trazem é a consciência, além das terapias físicas, claro, todas elas, uma, uma massagem, né, uma, uma acupuntura, uh, enfim, todas essas que a gente já conhece, já ouviu falar, elas vão trazer consciência não só para o corpo, mas para a gente liberar coisas, né? quem nunca recebeu uma massagem, eu mesmo aconteceu uma vez, recebi uma massagem e foi assim... Era como abrir uma tampa de um recipiente. Enquanto a moça fazia a massagem de mim, que foi maravilhosa. Eu nunca mais vou esquecer. Saiu tanta coisa dentro de mim. Vieram lembranças e memórias. E, e, e eu, fui, eu fiz uma, realmente uma grande limpeza ali. De muitas coisas que vieram à tona de um, muitos momentos da minha vida. Ali, naquela maca, sendo super bem tratada. <risos> recebendo uma massagem maravilhosa. Então, está tudo tá tudo no nosso corpo, tá ali, o nosso corpo registra essas memórias, né, registra essas memórias das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tá tudo guardado, né, e aí fica guardado como? Às vezes, se for coisa leve, fica suave, tudo, se for coisa muito densa, é puxada apertada de uma vida inteira vai ficando ali retorcido, dolorido e aí o corpo avisa tá doendo, hein tem que mexer aqui essas emoções já deu, já deu né vamos resolver isso aqui e a gente não vai dando conta, não vai olhando não sabe como faz às vezes não, não se permite receber né, um atendimento ou, ou até fazer uma coisa simples uma meditação enfim, e aí vai ficando Vai ficando, vai ficando. Eu sou prova disso, Nessa né? parte que eu, nessa época da minha vida, que era né? anos atrás, que eu me conectava muito, muito, muito, muito fortemente com o meu físico, eu dava gás. É, tinha muita coisa que dura, travada, fora no lugar, estalando e, e travando, porque tinha outras coisas que eu não via, não olhava. E quando... É, é, até mesmo entrei mais em contato com isso quando eu fiz a minha pós-graduação em acupuntura. Uma vez eu estava com o totalmente travado, o professor falou, ah, falou da coisa dos meus pensamentos e emoções, né, porque eu fui com raiva dele, porque <risos> eu não queria ter que, que história é essa de emoção? Eu quero me resolver a minha dor. <risos> hoje eu morro de rir, porque hoje eu sei, logo depois eu fiquei sabendo do que ele estava falando. Eu até sabia, na verdade. Mas a gente não quer se conectar, né? No fundo, no fundo, porque tá doendo. Tá doendo no físico. E a gente sabe que tem uma emoção ali. E a gente não sabe como resolver. A gente quer resolver a coisa. A gente quer resolver aquela relação com o outro. A gente quer resolver a questão, de repente, do, da, da vida prática, né? Ou da questão do dinheiro, a questão da, do, do filho, da, do marido, da, da mãe. Enfim. E a gente quer a solução rápida. Então a dor não vai passar, a emoção vai ficar ali presente, vai continuar ali nesse ciclo, né? E, é que, né? e, essa, e o corpo tá ali, só avisando, e, coitado, às vezes só tomando pancada, né? Segurando, a, tendo que dar conta ali, pô, você, caramba, tá me maltratando vamos soltar isso aí, vamos resolver para, vamos ali, vamos ali e às vezes a gente não não quer olhar. Então recentemente eu estava, uh, enfim, acessando coisas que eu estou escolhendo realmente, acessar coisas e liberar coisas, é, é olhar, perceber, aprender comigo mesmo, coisas que eu já sei até, mas olhar mais profundamente. Aí, é, óbvio, se a gente escolhe, a gente recebe e a gente e eu tô recebendo então estão vindo oportunidades para olhar e, e resolver coisas e uh, eu tava, e nos né, últimos essa última semana eu resolvi finalmente voltar a fazer atividade física fora de casa depois desse tempo todos esses anos aí de é, mudança e, e não querer ficar em lugar fechado aquelas coisas todas e gostar mais de coisas abertas não querer muito barulho eu fazia coisas na natureza fazia coisas em casa eu falei, não, mas agora eu vou me organizar quero uma coisa mais sistemática assim, agora é um momento importante pra mim eu escolhi, tô super feliz que eu voltei a fazer coisas que eu amo voltei a nadar e foi assim ai gente, foi uma coisa assim Ai, não sei nem explicar, foi tão maravilhoso quando eu comecei, <risos> entrei na piscina, voltei a nadar depois sei lá de quantos anos que eu não nadava. Foi uma coisa muito extraordinária. Aconteceram muitas coisas mar maravilhosas ali pra mim, porque o meu corpo mesmo, ele amou essa oportunidade. E eu acessei né, coisas que, de outro lugar também do passado, coisas importantes... E liberei muitas outras, foi muito bom, muito bom. E é, também voltei a fazer uma atividade física mais tradicional, mas para né, ir ali e fazer algumas coisas que eu gosto também, que foram coisas que me levaram a ter o prazer de ter as atividades que eu gostava, na intensidade que eu gostava, meu corpo tá mais forte o corpo está mais preparado, hoje em dia eu não vou fazer como eu fazia antes, porque eu nem, nem, nem, nem sei se é isso que eu quero, mas eu, eu quero estar tá feliz, eu quero estar tá me sentindo bem, mais dinâmica, enfim. E aí que eu falo que é onde está a nossa potência, né que a nossa potência está nisso, onde a gente está feliz, onde a gente consegue estar tá no nosso melhor, onde a gente está circulando na vida, de forma livre, é, o que seu corpo te acompanha, em todos os sentidos, né, ah, acho que eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu não sei o que, eu tava, eu, né, tava com uma questão de sobrepeso muito grande, ainda tem umas coisinhas aqui, pra, ainda tô no caminho, mas, é, eu, não, meu, eu não, não, não, eu separei, né, eu separei, eu não quero que me acompanhe, não queria, não, não, eu me, não permitia, então hoje é, eu voltei a me conectar mais claramente, muito mais profundamente, porque é isso, é voltar a integrar, é voltar a integrar o corpo, com a mente, com o coração, com os sentimentos, com as emoções, com o espiritual, e trazer tudo como uma coisa só, e aí eu fui, eu, eu venho experimentando isso, que, foi uma, que é uma coisa é, ainda nova para mim, porque eu fazia isso muito setorizado, né? Apesar de saber que é um todo, a gente é, trabalha esse todo, mas vai aprendendo cada dia mais, aprofundar mais um pouco. Aprofundar mais um pouco. Então, assim, sempre que eu botava agulha em mim, ou em outra pessoa, eu sabia que eu estava trabalhando não só o físico, mas as emoções. Eu sei. Eu sei fazer, eu faço e funciona, né? mas é, o quanto aquilo é, vai profundo, vai acessar lugares mais profundos que você não conhece esses lugares. E quanto mais a gente libera camadas, mais profundo a gente entra, né? Então, eu estava outro dia... É, retomando lá na, na academia, num lugar pequeno ali, tranquilo, onde eu posso ficar ali, na boa, sem ficar disputando o aparelho e tendo que circular eu vi um monte de coisa barulheira, uma coisa bem tranquila, do jeito que eu gosto e eu tava ali e eu tava muito feliz tava muito feliz de estar ali fazendo o meu melhor, aquilo que eu gosto de fazer, que eu sei fazer que eu tinha ficado muito tempo sem fazer é, e fiquei ali me conectando com o meu corpo, agradecendo e falando, ah, agora a gente tá de volta todo mundo junto, né e me conectando com as coisas que eu uso hoje, né, com as minhas percepções além do corpo com as emoções então eu, hoje eu tô integrando tudo numa coisa só e eu tava é, acessando coisas profundas em mim é, questões Emocionais profundas que eu tava ali buscando acessar, curar, e aí tinha uns dias já que tava meio ó, assim, ai, enfim, toda hora vindo à tona e eu cuidando, trabalhando, enfim, e ainda não, não tinha chegado no ponto, né, de liberar, eu não tinha ainda é, liberado, porque uma coisa é a gente tem a consciência, cuidar, trazer à tona, e aí tem um processo, né, eu, eu digo sempre assim, gosto de trazer sempre a, a, a imagem de que a gente, quando faz alguma coisa numa panela e aí fica aquela crosta, ou num, num, num pirex, num tabuleiro lá, e fica aquela coisa queimadinha, de pra assar alguma coisa, e fica aquela crosta assada, é torrada lá, a gente tem que botar de molho, né? Muitas vezes na hora lava não sai, a gente deixa de molho ali. Aí às vezes não sai no mesmo dia. Aí a gente deixa ali, bota ali um, de repente um sabãozinho pra amolecer, e vai deixando de molho. Vai deixando. E às vezes troca a água, tira um pouquinho, mas ainda não ficou um pouco. E a gente vai deixando de molho. Até que chega uma hora, agora tá na hora de tirar isso aqui. né? Agora tá pronto pra sair. Aí a gente passa, às vezes uma esponja, às vezes uma escovinha, sai. né? Então, é, esses processos, né? É, que a gente faz atendimentos energéticos, curas energéticas, conexões, ou a própria massagem, ou, ou, ou a própria terapia, ou a própria, uh, enfim, seja lá o que for, que a gente escolhe receber e fazer, é, são esse que eu, eu comparo assim com, esse, com esse do molho, né? a gente vai botando de molho. Tem, que, tem coisa que tá agarrada pra caramba, né? A gente tem que enfiar uma faquinha, raspar. Ainda fica ali o um negócio. Na próxima vez eu tiro. É, e tem coisas que saem mais fácil. Depende do tempo que a gente deixou ali, né? Vai queimando uma coisa sobre a outra, vai ficando com aquela crosta. Às vezes é difícil de sair. E quando a gente vai fazendo esses processos, a gente vai acessando, acessando, acessando. A gente vai tirando. Não sai tudo de uma vez. Até porque a gente, não, às vezes, não tá pronto para tirar tudo de uma vez. A gente precisa ir é, cuidando. Porque é, são coisas que a gente tem ali guardado há tanto tempo. E tem é como se fosse uma massa, né? É como se fosse um bolinho ali, guardadinho, uma bolinha. Aí quando a gente se arrancar logo tudo de uma vez, fica um buraco. E às vezes a gente não sabe lidar com aquele buraco. Você vai sentir uma falta, vai sentir um, um desconforto do buraco que ficou. Então a gente vai limpando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, até que sai o que faltava. E foi isso que aconteceu. Eu tava trabalhando, trabalhando essas questões e tudo, sei o que. E já tinha uns dias que tava meio desconfortável. Voltei meio, acessava aquilo. Falei, nah, não, tá legal isso ainda, mais, Mas bom, eu sentia que tava indo. Tá indo, tá indo. Tá chegando lá, tá chegando lá. E aí... Fui eu pra academia, lá, pra onde eu me inscrevi pra fazer os exercícios. E eu, eu gosto de fazer coisas assim intensa, atividade mais intensa e, e sentir, né, aquela coisa do. Ah, a potência do corpo, o coração batendo forte e tá. E a respiração e vamos lá. Então eu sempre, eu costumo ir sempre no meu. No próximo do, do meu máximo ali. Mas é um gosto pessoal é, de dar um gás. Tava ali, eu não um gás, Aí, tava ali, tinha uma, uma vista bonita, assim, do lado de fora, do janelão, assim, e eu lá. Daqui a pouco eu falei, não, e vinha sempre a, a história, a questão. eu, ah, isso não tá legal, chega agora, vamos resolver logo isso, chega, agora eu quero liberar isso aqui. E aí, eu tava ali, e veio assim, veio à tona. E realmente é como se saísse um negócio e abria a tampa, assim. Tchum. É, veio para mim a clareza das coisas que estavam ali ainda. Por quê? Aquele desconforto. Para que, que, que, onde ia aquilo? Qual era o caminho? E foi. Eu não vou dizer que foi lindo maravilhoso maravilhoso, assim, porque é, às vezes a resposta que vem é algo que você fica assim, mas eu não queria abrir mão disso. Ai, eu não queria... Será? Às vezes são coisas que a gente tem que soltar, liberar, mas a gente segurou a vida inteira. Tipo, uh, essa relação não precisa ficar mais assim, eu não preciso mais lidar com essas pessoas desse jeito, eu posso fazer de forma diferente, não é, tá tudo bem, vai ser muito melhor, só que a gente às vezes segura o um negócio, é ruizinho, mas a gente não solta. Tem Olha, se você soltar, tem coisa tão maravilhosa, só, só a leveza, ou só você soltar pra receber o que tem de mais maravilhoso ainda, que você nem sabe o que, que é ah, então deixa eu ficar com esse negócio assim, ruimzinho, eu não sei o que, que vem, então deixa eu ficar. E não solta, né? A gente não solta. E eu fazendo esses molhos todos, um monte de processo, trabalhando isso, buscando soltar, enfim, ali... Naquele momento que o meu corpo tá lá dando um lugar eu acesso essa coisa toda e falo isso, né? Tipo, pô, vamos logo, resolver logo isso. Vem isso pra mim, essa questão que, olha, é isso aqui, isso se apresenta dessa forma e solta isso. Pode fazer de outro jeito, pode ser mais legal. Eu fiquei impactada Com a consciência Com essa consciência que me veio Com essa clareza Não era exatamente aquilo que eu tinha pensado Em nenhum momento da minha vida Nunca Pensei em Fazer dessa forma E aí eu senti uma dorzinha Assim Ai, ai sei eu Vou ter que soltar isso Hum e aí senti uma tristeza, e aí comecei ali eu, a chorar, filho. Aí o aparelho, tá, eu tinha terminado o tempo que eu tinha colocado, né? Marquei lá um tempo, que eu ia fazer outras coisas, marquei o tempo no aparelho, e tinha terminado. Eu falei, não vou, não vou sair daqui, eu não vou sair daqui com essa cara. Vou ficar aqui nesse janelão, agora eu vou tirar esse negócio. Vou chegar, vou ver onde vou liberar isso aqui agora, vou aproveitar essa oportunidade, não vou ser à a tona, se eu sair daqui de repente, no final fica a coisa pra sair, vamos sair logo tirar logo tudo. E aí, botei mais tempo lá na parede e fiquei. E aí veio, muito claramente, as coisas que eram pra vir, né? Como poderia ser, e fui trazendo, foi depois que aquilo saiu, foi vindo uma leveza, e o meu corpo, tão feliz, assim, de estar tá ali, Fazendo, contribuindo, e o que eu entendi, né? Que eu saí dali depois daquele tempo todo, muito leve, muito, muito, muito agradecida, porque a experiência que eu tive naquele momento, e é aí que eu quero chegar na potência, né? O meu corpo, o meu corpo, Ali... Naquele momento... Enquanto eu estava fazendo aquele exercício... Naquela intensidade ali... Que eu gosto... Né? Ele foi... Eu tenho certeza disso... Hoje eu tenho certeza... Ele foi o catalisador... Ele foi... Aquela... Aquele negocinho que a gente... Arranha ali... Ajuda a raspar... A, a, aquela espátula que a gente... Ajuda a raspar o que está grudado é aquela esponjinha que a gente passa para tirar. Ele foi, ele ajudou a puff, botar para fora. Aquilo que estava de molho já pronto para sair. Eu tive total clareza disso ali, naquele lugar, naquele momento. Eu entendi que se eu se eu não tivesse ido naquele momento fazer aquele exercício, uh, Aquela, Aquela ideia aí ia ficar ainda ali, orbitando em mim, aquele sentimento orbitando ali. Talvez eu passasse mais um dia, mais dois, enfim. Tipo, que ia sair? Ia. Mas o meu corpo potencializou essa saída, tipo assim, pum, a sabe? Passa logo essa esponjadão, passa um bombril aqui, vamos tirar logo isso pra liberar. Eu tenho certeza. E eu senti, eu tive essa clareza pela primeira vez. Depois desse, né, desse longo tempo, dessas experiências todas que eu tive, que eu tenho, eu tive essa clareza né, da conexão do corpo com o um todo, com tudo que eu sou. E aí foi tão bonito, eu fiquei tão grata. E aí eu voltei lá naquele tempo onde eu mandava ver. Corria. <risos> forte, forte, forte. Eu lembrei de como, eu, como era. E eu entendi que era assim também. Também funcionava desse jeito. E o corpo estava ali me ajudando sempre, ele era isso, ele fazia esse papel, só que eu não tinha consciência disso, né eu, eu tratava como coisas separadas e é, não... A coisa vinha e ia, vinha ia, vinha aí ia, uma coisa e vinha outra. E se não, não resolvesse também, resolvia, tava, tava bom, tava lá. Resolveu, contento <risos> né? E tá bom, deixa lá. Não, não, não, me, não, não, não tinha percepção de se tinha resíduo, se tinha ficado, se ia resolver mais coisas. Se vinha ali, resolveu, resolveu. Tanto que eu... Aí depois eu, me, eu, eu tive essa clareza, né? Ah, saí, às vezes, pra correr, pra nadar, fazer alguma coisa. Aí eu falo... É eu voltava a outra pessoa, né? Eu voltava uma pessoa muito diferente. Eu, eu, eu lembro de coisas que eu resolvia enquanto eu fazia o exercício. Era um momento de... Então, eu tive lembrando, assim, eu me conectei de novo com isso. E eu fiquei tão grata ao meu corpo, né? É... Se, ser parte desse tudo. E às vezes a gente esquece, às vezes nem se dá conta né? de como é e é essa potência a potência, nós somos a potência quando a gente une tudo né? quando é uma parte separada a gente não está usando o nosso todo a gente não está usando o nosso melhor o nosso máximo a gente usa o nosso máximo quando a gente usa tudo né? e o corpo faz parte e ele é maravilhoso ele é incrível é uma sabedoria gente, é, é extraordinário e eu soube, eu sempre soube e, e sei, né? E mas eu precisei de repente passar por tudo isso, ter para ter a clareza. E quando a gente é lindo, né? Quando a gente tem a consciência plena daquilo, porque aí não é só a teoria, não é só uma uma sensação, não é só um sentimento. Você passa a ser aquilo Então, você não ouve mais só, você não lê mais só, você não traz, ai que lindo, entendi, agora eu sei, vou fazer, tá, tá. não, é, mais, é muito mais profundo do que isso. É aquilo ser você, você ser aquilo, aquilo fazer parte de você. Né? Então, eu quis trazer essa experiência, essa reflexão aqui, para nós lembrarmos todos os dias né, de trazermos o nosso todo e não mais agora partes se a gente está desconectado do emocional a gente está deixando as emoções de lado porque são desconfortáveis porque tem muita coisa e é só agora que eu vou começar a mexer é é mesmo é assim é assim, mas eu garanto quando a gente começa a mexer e vem os desconfortos a gente tem um apoio do no nosso corpo, a gente tem um apoio de tantas outras coisas que nós somos, além de tudo né, do nosso externo que não é, né? enfim eu já ia entrar por outras histórias mas enfim, todo o nosso apoio emocional, espiritual físico nós somos todo esse apoio e a gente tem também o apoio das outras coisas que a gente pode acessar, das ferramentas, das técnicas, dos atendimentos, das pessoas, enfim, de tudo. A gente não tá sozinho, né? A gente está sempre muito apoiado, mas a gente é uma potência. A gente tem o nosso próprio apoio. Então, a gente se conectar mais profundamente mais claramente com isso que nós somos porque o nosso corpo está dando os, nossos, os sinais para nos avisar de coisas que a gente pode resolver ele também está ali ó, dando o maior gás para ajudar a <risos> liberar coisas sabe? a soltar e ele faz isso todo dia ele faz isso o tempo todo Só que a gente não percebe né? a gente não, às vezes não dá conta ele não só mostra que tá doendo, que tá o sofrimento, assim. Ele ele ajuda uma, acha uma via para ajudar a liberar isso. E ele ele, ele, ele pede coisas, né? Você que ir lá, é, repete, fazer uma caminhada, se conectar com a natureza. Você, é, vai lá, vai lá porque isso é é aquilo de de, de belo. É aquilo de leve, de suave, é o, é o remédio que o corpo tá pedindo. Vai lá, pô, deita aí, relaxa um pouco, bota uma música, para de ralar, faz uma meditação. Ah, ah não, mas eu sou preguiçosa, eu tenho tanta coisa para fazer, ai, porque não sei o quê. Pô, ouve o teu corpo, ouve o que ele tá pedindo também. É claro, a gente tem clareza de coisas que às vezes... Né, também misturado. Ah, eu quero comer um monte de coisa, eu quero comer um pote de sorvete, uma caixa de chocolate. Não é bem por aí, né? Porque a gente já sabe hoje como é que tem essa coisa da, do alimento, da comida, de substâncias que a gente ingere, seja medicamento, seja qualquer outra coisa. Então, tudo hoje com a consciência que a gente tem do, do, do, do equilíbrio. O equilíbrio, né? Então mas por que não ouvir, né, para que o nosso corpo seja nosso parceiro, nisso que ele já faz tão maravilhosamente bem, isso que a gente não percebe, porque a gente não dá conta, ah, hoje eu preciso dormir mais, hoje eu tô, hoje tá, são 8 horas da noite, mas eu preciso dormir, vou largar tudo e vou dormir eu não aguento mais às vezes eu falo isso quando eu falo isso todo mundo sabe abre sai de perto. abre, abre, abre, abre, abre. porque já sabe que é para eu ficar né ninguém usa mais se meter na frente é porque é ouvir o corpo ah hoje eu preciso ficar mais tempo na cama ah hoje eu eu acordei super disposta e vou. Ai, hoje eu quero pegar um sol. Hoje eu preciso, preciso do sol. Ah, hoje eu vou beber mais água. Eu tô sentindo uma necessidade de água. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Ai, tô tão feliz com isso aqui. Vou, vou voltar a experimentar. Por que não? Ouvir o corpo. Porque o corpo, ele é o caminho, né? O sinal, é o alerta, ele, ele é o porta-voz de todas essas coisas que a gente às vezes não entende. E essa conexão, um vai ajudando o outro, né? Essas nossas partes unidas, vai um contribuindo com a outra parte, né? Uma parte contribuindo com a outra parte. E a gente vai acessando a nossa potência. Então, qual é a potência que nós somos? A gente está usando tudo isso? Então, eu convido aqui vocês a trazerem essa reflexão para a vida de vocês, diariamente, no, em cada momento quando vier uma emoção quando você estiver cuidando de algo ali que você precisa resolver como você está cuidando do seu corpo também né, sem ser só da emoção como o seu corpo está reagindo o que o seu corpo está pedindo o que o seu corpo está te levando a fazer para te ajudar nesse processo então vamos estar atentos essa grande parceria de todas as nossas partes, que aí sim, vai ser o máximo. Então, deixo aqui um grande beijo e essa reflexão. Se você gostou, compartilha, curte aqui esse vídeo. Se você não conhece ainda o canal, não se inscreveu, se inscreve. Tem coisas extraordinárias e maravilhosas que são também ferramentas para nos ajudar nesse processo acessar a nossa potência. Um grande beijo.